Cara, se você olha pra mim, você já sabe que eu sou fã de Undertale, não só porque eu uso esqueleto em tudo que eu faço, ou porque tem um papyrus aqui no meu ombro, mas também é por causa disso aqui. Undertale é um dos meus jogos favoritos de todos os fucking tempos, e adivinha só, cara, parece piada quando eu mostro um bagulho desse, né? Mas os caras, aparentemente, fizeram uma interface de sobrevivência inspirada em Undertale... No Fortnite, para vocês verem aí até onde o nosso Criativo 2.0 tá chegando. Aparentemente o mapa é multiplayer, mas eu vou jogar sozinho porque eu não tenho amigos. O código tá aí na tela, deixa o likezinho aí embaixo e vamos ver como é que é isso aqui. Ok, por enquanto... Oh, tá, ok. Talvez você esteja sacando como é que seja feito isso daqui. Pelo visto, ele fez tudo isso com realmente objetos quadradinhos mesmo. Eita, peguei um boost aqui sem querer. Em 30 segundos o jogo começa, mas já dá pra gente ter uma ideia de que o cara fez... Toda a interface com uma câmera Olhando de cima pra baixo Pô, ele podia ter feito um ambiente mais bonitinho Pra você aguardar o jogo começar, né? Mas enfim, não vou julgar, só Deus sabe o trampo Que é fazer essas coisas, certo? Eu imagino que seja uma batalha aleatória, genérica E não uma coisa real Eita, olha lá Meu Deus, é meio Eu achei que não ia ter música Oh, não, não, não, não Tá, mano, vocês estão reparando que é meio lagado o negócio, né? Mas, mano, já é funcional Que da hora Ali embaixo deve ser o nome dos criadores Já tomei dano É até pra oito players, guys Nossa, que saudade que eu tô de jogar Undertale. E realmente, ó, dá pra você ver que aparece sombra Embaixo dos objetos, às vezes O que significa que Tudo isso que a gente tá vendo não são pixels numa interface 2D E sim Objetos 3D mesmo Nossa, eu tô me ferrando aqui, velho. Se eles dessem um jeito de fazer Não ficar lagadinho dessa forma E ficar fluidão Meu, ia ser Perfeito isso daqui As botinhas Tá, parece que é meio aleatório as coisas que vem pra cima da gente, né? Uh, uh. Tá, se continuar dessa forma eu vou ficar vivo pro resto do jogo Ok, tem coisas novas, tem coisas novas Bem fácil Será que aumenta a dificuldade? Devia aumentar, né? Tá muito fácil aqui Ai, meu Deus O negócio virou... Eita, dá pra eu sair? Não Tá, tranquilinho. Às vezes muda alguma coisa, mas no geral é isso aí mesmo, velho Vamos lá. Ok, bem de boa, bem de boa. Shurikenzinha novamente, tranquilaço. O negócio é não ficar moscando muito pra cima ou muito no meio, né? Porque a gente já sabe que tem coisas que passam ali. Tá, ok. É isso, né? Eu acho eu acho que não tem mais variações de dano pra passar por aqui. Mais uma shurikenzinha. É isso, eu acho que esse daqui é o mais difícil, velho ele é muito rápido. Aí, ó. a minha vida. Nossa, eu tomei dois danos, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou me matar aqui pra ver o que acontece. Ver se tem alguma animação ou algo do tipo. Vai, vamos lá. Nossa, eu literalmente morro no jogo. Que susto! Era pra começar uma musiquinha ali, mas a música só foi cortada do nada, beleza. Se você entrar com mais pessoas, provavelmente vai ficar, tipo, de espectador. Você vai ficar esperando os outros morrerem e tudo mais. Mas, olha. Belezinha, cara. É um mapa bem curto, bem simples. ó. Oh! Mais shurikens agora? Só porque eu decidi morrer e finalizar o vídeo? Agora eu fiquei curioso, mas eu imagino que não tenha muita coisa além disso não Só de sacanagem eu vou ver quanto tempo eu consigo ficar vivo nisso aqui, vambora <risos> Ok, eu buguei o mapa, eu acho Eita, olha, tem mais coisa Mano, eu tô com medo de passar ali no meio, uns pênis voando pra cima agora Se eu for ali no meio, será que eu vou perder vida? Não, não vou Ok, eu só buguei o mapa mesmo os pênis, os pênis. Cara, eu sinceramente acho que se deixar o mapa rodando aqui, eu fico vivo pra sempre, tá ligado? Ele é bem simplesinho, bem fácil. É, acho que é isso, né rapaz? Eu vou aproveitar que eu tô aqui na tranquilidade. Já vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse mapa também. O código do mapa sempre aparece lá no comecinho do vídeo, quando eu tô mostrando a tela dele. Então vocês podem entrar se quiserem. E é claro, se tiver atualizações desse mapa, eu vou trazendo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima